a estabilidade dos, dos preços e de uma maneira a inflação acaba por ser o nosso o nosso principal principal uh, desafio uh, nós uh, uh, uh, terminamos o ano passado com uma inflação uh, de 27% no ano de 2021 mas o que nós temos constatado desde o início do ano de 2022 é uma tendência de de desaceleração do ritmo de crescimento dos preços, razão pela qual nós estamos com uma inflação de 19,8% até agosto, com aí uma clara tendência de desaceleração, o objetivo que foi anunciado de 18%, mas tudo indica que nós estaremos muito abaixo dos dos 18% no final do ano, a razão pela qual também, então, na nossa última reunião do Comitê de Política Monetária nós tomamos a decisão de reduzir a taxa a taxa básica de juro de 20% para 19,5% no fundo para sinalizarmos à economia o nosso alinhamento com aquilo que vai ocorrendo quer a nível do setor real da economia, mas também os bons sinais que vamos recebendo do setor externo.